Tá gostosa gostosa soneca? Ai, que gostoso. <risos> Escuta, eu acabei de tirar todos os teus pelos daqui, né? Eu adoro o teu mami. Você quer vir aqui comigo? Que Tem? dúvida. Consegue, você <risos> consegue. Deixa <risos> <consegue? Você risos> <consegue risos> eu espreguiçar um pouquinho Vai. aqui só. Ai, veio uma... Pernada na canela. <risos> é despertado Todo pra nós. dois. <risos> Pronto, levanta e agora. <risos> agora tá bom, né? Ah, <risos> se Oi, gente, tudo bem? Feliz domingo para vocês. Tô só para dar uma Só para dar então um contexto para vocês. Concentra. A gente tentou engravidar por quatro anos, depois, nos outros cinco e meio, seis, agora quase seis, a gente tava nesse processo de adoção, que ainda tá em aberto, em mas aberto. ele tá pausado desde o começo desse ano, né? Uhum. Porque a gente achou que precisava de uma pausa para... Pra recarregar as energias. E é a primeira vez em 11 anos de casado que a gente gastou um tempo assim para pensar só em nós, né? Uhum. O que que a gente quer fazer, assim, coisas simples, tipo, ah, a gente quer aprender tal coisa, ou quer, quer morar em tal lugar ainda, uhum. ou quer viajar para não sei aonde. Você vai ter que se decidir, né, Pongo? Vai, acho, tá? E foi nesse ano que esse coisinho aqui chegou na nossa casa. Uhum. Ele foi um presente dessa pausa, desse resultado dessa pausa, né? Uhum. e aí, a gente ficou, começou a conversar de novo sobre esse tema porque no final das contas é um tema que tá. É, eu sei. É um tema que ainda tá está no centro das nossas vidas, nesse período de pausa a gente conseguiu descansar disso um pouco, pensar em outras coisas, nos dedicarmos para outras coisas, mas esse tema, filhos, adoção, ainda ainda sempre se manteve presente. Né? É porque é um desejo que a gente sempre teve, né? Uhum. É, então, no nosso caso, não foi assim: ah, a gente vai adotar porque a gente não pode ter filho. Tanto que a gente nem esgotou todas as possibilidades para uhum. tentar engravidar. A gente não fez a FIV, por exemplo, que foi o que foi indicado pra gente na época, né? E a gente, desde o começo do nosso relacionamento, assim, nem, nem em casamento só. Uhum. Nossa, tá nevando um monte, <risos> olha, tá tão bonito. Enfim, desde o começo a gente sempre falava que se a gente um dia tivesse dificuldade em engravidar que a gente gostaria de adotar e uhum. ao invés de fazer, de investir tempo, dinheiro, energia num tratamento uhum. para engravidar. Sim. E foi o que a gente fez, a gente já tinha vontade de adotar antes de saber que a gente tinha problema para engravidar. A gente queria ter filhos das duas formas, desde sempre, a gente uhum. só... No começo a gente imaginava que a gente teria filhos primeiro biológicos e que depois nós adotaríamos, né, algum, uhum. um ou alguns filhos. E a gente sempre sonhou em ter família grande, né, e depois que a gente começou a ter muita dificuldade para engravidar, a gente mudou então a, a ordem o das ordem. coisas. A gente falou, não, então vamos primeiro adotar e depois a gente vê de novo se a gente vai querer tentar engravidar ou não. E no meio do processo foi que a gente teve que, na verdade, deixar de lado esse sonho de engravidar por causa uhum. do processo de adoção, né? Foi uma das quase que exigências aqui do, do, do sistema suíço, né? Uhum. Eu acho que o que aconteceu, aconteceu já na primeira vez isso, quando a gente desistiu de engravidar, aconteceu a maior parte disso, assim, o, maior, o passo maior nessa direção de aceitar que a vida não é só isso. Então a gente já aprendeu a fazer as pazes com essa ideia de não ter filhos biológicos uhum. há muitos anos. E agora com essa pausa eu acho que também veio muito do pensamento na nossa cabeça assim de é, talvez não seja também também não seja através da adoção que a gente tenha filhos. Talvez não, talvez a gente não tenha filhos uhum. e começar a fazer as pazes com isso também. Então, se a gente voltasse hoje com o processo, não, não seria assim, ah, minha vida depende disso, sabe? Nunca pensei assim conscientemente, mas inconscientemente eu, eu pensava assim, eu agia assim, a minha vida era ter filhos, era engravidar. E hoje em dia não é mais, então, se os filhos vierem, nós vamos nos sentir as pessoas mais abençoadas do planeta Terra, vai ser a maior alegria, eu não consigo nem imaginar Independente se for Nossa. através da adoção ou de, ou de engravidar, né? É, pra mim é um pensamento, é um sentimento assim que eu não consigo nem, nem imaginar. Uhum, eu também. Ia ser difícil de acreditar. Pois é, eu, eu concordo, eu acho que nesse sentido nós estamos de maneira igual. Uma coisa que pra mim é, ainda é difícil pensar é Voltar ao processo de adoção. Não, mas e que tá? É, você fala hoje com dificuldade do processo de adoção porque é o que está mais vivo na tua memória. Uhum. Mas tentar engravidar anos a fio sem ter uma, um resultado positivo, isso foi mais difícil. Pra mim uhum. foi mais difícil do que o processo de adoção. Então pra mim não é mais fácil, agora, voltar a tentar engravidar, sabe? E eu acho que Sim. muita gente tem, assim, eu já vi, eu vi comentários de alguns de vocês, assim, de de que... É, ah, para não desistir, para não para tentar todas as opções que existem, né, de tratamento e não sei o que, para engravidar. O que eu que queria muito que as pessoas entendessem é adotar crianças nos dá tanta alegria é quanto pensar que a gente pode engravidar, talvez hum. mais até hoje em dia. Eu não sei, é difícil, tem, gente, tem tanta coisa passando aqui e aqui, que eu não consigo nem começar a explicar tudo isso, sabe, num, num vídeo de, sei lá, 10, 15 minutos. eu é muita, muita, muita história, é, muita, é muito sentimento, é muita conversa, é muito, enfim. Então, que tal a gente fazer assim? Deixem nos comentários de vocês, as perguntas de vocês aqui embaixo, e a gente vai montar um dia um, um perguntas e respostas. Isso. E se a gente pode fazer algo que daí a gente pode compartilhar a nossa experiência, tanto no processo de tentar engravidar e tudo que nós já fizemos, como no processo de adoção, é... Toda a burocracia, tudo que nós já tivemos que enfrentar sentimentos. decepções sentimentos é, Mas também a gente quer saber de vocês Então o que vocês estão passando Ou perguntas que vocês têm Escrevam aí e a gente vai pensar num vídeo Que vai poder ser um pouco mais completo Acho mais estruturado para a gente poder responder é. isso tudo uhum. Eu não sei, eu acho que eu só queria também Explicar assim, para as pessoas que Algumas pessoas escolhem adotar porque elas amam uhum. a ideia da adoção, uhum. não porque é a última porque saída, é a porque é a única opção. A nossa experiência é que, mesmo antes de sabermos que nós tínhamos problemas em engravidar, nós já tínhamos uma vontade muito grande de adotar. E isso foi algo que estava no nosso coração e foi uma escolha muito grande. Então, quando nós chegamos no ponto de não, nós realmente temos um problema, nós temos dificuldades e tem diversas coisas por trás disso. É, não foi. Ah, a gente tentou tudo que a gente podia para daí extinguir essa possibilidade para daí uhum. seguir para outra. É claro, o processo de passar pela infertilidade, pelas dificuldades, não foi um processo fácil, foi um processo muito doloroso. É que Mas... para nós foram duas coisas que caminharam juntas. Uhum são dois desejos que sempre estiveram lá, uhum. então não foi assim, ah eu quero ser mãe, quero engravidar e não deu, então tira isso e agora começa um novo. Foram duas coisas e no uhum. meio do caminho a gente teve que olhar uma delas e falar essa daqui infelizmente não vai dar, então a gente vai ter que abrir mão dela, mas essa continuou sendo muito muito uhum. desejada, muito amada, muito uhum. muito E já estava lá. Feliz, também. já estava lá antes. Então ela vai sempre continuar Mesmo que a gente engravide hoje, a gente vai sempre continuar uhum. com esse desejo, com essa esse amor pela adoção, porque a gente uhum. acha a adoção uma coisa sem palavras, de uhum. sensacional, maravilhoso, importantíssimo necessária, enfim, muitas coisas, né, não posso ficar falando aqui uma hora, sobre, só sobre a noção. Porque o nosso sonho era ser pais, não uhum. engravidar, simplesmente, uhum. somente, né. Depois, tomar a decisão, né, o processo de tomar a decisão de cura disse de luto pelos nossos filhos biológicos que a gente nunca nem chegou a conhecer, nunca chegaram a estar aqui, é um luto. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que chegar a essa a essa conclusão, talvez tenha sido mais... Talvez assunto, tenha mais sido mais natural, não mais, mais natural fácil. Pode ser, isso, mais natural. É, isso soa, soa mais correto. Porque fácil não foi nada. Uhum. Né? Mas a ideia do Dani foi ótima. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre como é o processo de adoção, como é o processo de tentar engravidar com infertilidade, uhum. Ah, sobre os sentimentos que passam no nosso coração, na nossa cabeça, uhum. sobre os pensamentos, que as dúvidas, inseguranças e tudo mais. É... Sei lá, qualquer dúvida que, você, que vocês possam vir a ter, vocês podem escrever nos comentários uhum. aqui embaixo. A gente tem muito prazer em conversar sobre isso com as uhum. pessoas, porque isso faz, é uma parte tão, tão, tão grande da nossa vida. Desculpa se esse vídeo ficou assim todo confuso, confuso e todo desestruturado, eu não sei se, mas enfim, eu acho que a nossa intenção era realmente de novo falar sobre o assunto, colocar as coisas na mesa. Muitos de vocês que seguem esse canal começaram a seguir porque a gente falava sobre adoção, então a gente só, a gente não quer que vocês pensem que a gente deixou isso de lado, isso continua uma uhum. parte bem viva na nossa vida. É, só nesse momento da nossa vida a gente ainda não, vamos dizer, o processo continua. Eu queria saber o seguinte, se porque na, na nossa vida assim, nos próximos meses ainda tem uma grande incógnita, uma grande coisa que pode acontecer pela frente que vai impedir a gente, se ela acontecer mesmo, de voltar já com o processo de adoção, uhum. né? Então a gente tem isso assim, quase que como desculpa também para demorar assim, né? ainda temos alguns meses para pensar mais um pouco o que, que a gente quer uhum. fazer, como e quando e onde, etc. Mas a minha pergunta é, se não tivesse essa possibilidade, se a gente tivesse com a vida assim, bem normalzinha para o ano que vem, bem nada, nenhuma mudança Estava. grande à vista, é, você Daria como, com o processo de adoção, você estaria querendo disposto assim a, a voltar logo? É uma pergunta boa, porque eu sempre tenho falado quando a gente começa nesse tema que eu tenho lembranças ruins do processo, então quando eu penso em voltar uhum. para o processo, para mim é difícil. Sei hoje quando eu falei isso, soou diferente. Soou, soou tipo para mim mesmo, tipo, tá, mas isso é só um processo, isso vai passar. Sabe, por mais que, que eu não, não tenha prazer algum em estar nesse processo ou em voltar para esse processo, o processo vai chegar ao fim. Uhum. E daí a vida, a família aumenta e a vida parece que recomeça depois. Então eu estaria disposto a voltar. Sabendo que isso um dia vai ter um fim, sabe? Eu acho que finalmente, amor do céu, olha só. Finalmente na nossa vida a gente pode dizer... A nossa vida é hoje, tá acontecendo uhum. já, a nossa vida já começou. Uhum. Porque por não tá incansáveis nada. e dolorosos anos, eu fiquei vivendo quase que meio, a, é, meio em pausa. que... Não em pausa, mas tipo, fazendo as coisas assim que tinha que fazer e tal, mas parecia que a minha vida só ia começar quando eu tivesse filhos. Uhum. Só ia começar de verdade, tipo, o meu sonho, só vai eu só vou estar vivendo o meu sonho, a minha vida, vai começar quando eu tiver filhos, uhum. e hoje em dia eu acho que a gente pode finalmente dizer, depois de 11 anos, que a nossa vida já é hoje, é isso daqui, uhum. essa é a nossa vida, uhum. e se vierem filhos vai ser uma nova mudança, uma nova etapa na nossa vida que também não é não é pra sempre, uhum. também não é garantido que a gente vai ter sempre filhos as coisas são ai, parece tão, tão, tão, jargão falar isso, mas esse ano foi assim, eu internalizei essa essa verdade. Eu eu aprendi de verdade isso. As coisas são passageiras. Uhum. Tudo é passageiro. Sim. Hoje a gente tá bem, tá feliz com saúde, casados, estamos aqui e tal. Amanhã ou hoje à noite, daqui uma hora, eu não sei o que que vai ser. O que que vai acontecer se se a gente ainda vai estar tá bem, se a gente ainda vai estar tá com saúde, se a gente ainda vai estar tá aqui, eu não uhum. sei. Eu estou esperando Jesus voltar. Essa é a única certeza que eu tenho, um dia ele vai não, não. voltar. Mas o resto, assim, não... as coisas são tão... Podem acabar de um dia para o outro, de uma hora para o outro. É, e passa rápido, essa vida ah. passa rápido. Eu tô aqui por pouco tempo, essa não é a minha vida, minha vida não é aqui. A minha vida ela é, é, o, é o depois disso, né é isso que vai ser a minha vida de verdade, com uma vida completa só uhum. vai ser, então não, é, não são os filhos que vão me completar, uhum. a minha vida só vai ser completa e plena e pura e perfeita e etc e tal com Jesus. E enquanto isso, enquanto a gente está aqui, a gente vai passando por esses desafios que a vida nos traz uhum. A gente vai tentando lidar com eles, aprender com eles da melhor forma possível Mas a vida sempre vai trazer um, um novo desafio Um novo, né? Ninguém tem a uhum. vida perfeita De novo, a gente está esperando os comentários de vocês, as perguntas as Saber um pouco da experiência de vocês também Sobre a questão de tentarem engravidar ou passarem por um processo de adoção ou se vocês simplesmente têm alguma dúvida sobre isso, escreve ali embaixo, deixa pra gente, e a gente vai preparar um vídeo para responder todas as perguntas e conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Obrigado por acompanhar a gente, é, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aciona o sininho para você receber um aviso cada vez que tiver um vídeo novo no ar. E obrigado por participarem dessa jornada com a gente. Até! Fiquem bem, boa, boa semana pra todo mundo, uhum. né? Bom resto de domingo é. e até mais. Até amanhã. Tchau. Tchau.